Meu Deus, hein pessoal? Que movimento foi esse que o Bitcoin fez ontem? Simplesmente incrível e brutal. Bitcoin aqui engolfando esse candle de baixa aqui no semanal. Vamos dar uma olhada por que, que isso aconteceu, o que, que a gente pode esperar daqui pra frente. Realmente ontem estava aqui acompanhando pelo celular incrédulo aí nesse movimento do Bitcoin. Felizmente eu já estava estopado nessa operação de short, tá galera? Isso é a importância do stop, tá? Quando você de... entende que você está errado, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ser a operação o mais rápido possível, tá bom? Então, eu tinha esse stop nessa região dos 8.700 aqui, que foi que me salvou aqui, provavelmente não ter sido aí, talvez, liquidado nessa operação aqui, porque realmente isso aqui é incrível. Então, caras, quais, qual foi o motivo aí da, dessa, dessa, desse movimento do Bitcoin, tá? Algumas coisas aconteceram para... Para isso uh, de fato aí, ocorrer. Obviamente, uma delas já sabem, que é a questão da, das taxas de juros nos Estados Unidos, a questão do macro, né? Então agora, dia 30, a gente vai ter aí, uma, uma visão mais clara. Eu ainda continuo pessimista em relação ao macro, tá bom? Uh, Para mim, esse movimento do Bitcoin ainda está ainda dentro de uma caracterização que eu, que eu digo de, de short squeeze, tá? Se a gente conseguir, de fato, romper aqui. Uh, eu consegui formar candle semanal acima aqui dos 21.500 dólares, daí eu começo a mudar mais a minha opinião aí, tá? Mas também tem que ver aqui a SP500 dando uma, uma disparada, tá? Realmente estranho o Bitcoin, ele, ele realmente disparou aqui com os pregões aqui fechados, né? SP500, o índice dólar, tudo fechado e o Bitcoin deu esse disparo para cima aí, né? Então... Motivo, o motivo aí primeiro foi a questão da, do CPI, dos, dos indicadores saíram aí né, razoavelmente uh, bons, o mercado, mercado chegou com bons olhos, né? uh, e também a questão das falas dos, dos dirigentes do Fed, que tem então inclusive uma, uma reportagem falando que eles estão então aí, é, já voltando para 25 basis points e tendência é reduzir cada vez mais. Esse aumento das taxas de juros, né? Mas elas ficarão por mais tempo uh, aí em níveis elevados, esse aqui é o meu entendimento. Ainda tem muita água para rolar, tá? Mas o mercado deu uma. Enxergou isso com bons olhos, pelo menos por enquanto. Até dia 30 a gente vai ver qual vai ser o tom aí, a fala do, do John Powell, né? É. E, caras, outra questão importante aqui, comentei para vocês aqui nas minhas análises também, que esse é o risco dessa operação. É o Open Interest aqui, tá? Da Binance, que é a principal corretora, né? Que tem mais volume aqui para o Bitcoin. A gente tem uma variação muito grande do Open Interest, tá? Então, esse é todo esse risco. Quando a gente tem uma variação grande do Open Interest, o que, que significa? Significa que os traders que estavam numa posição, eles saíram dessas suas posições, tá? O open Interest ele mostra ali os contratos que estão abertos. Mercado Futuros, que tem mais volume aí, né? A gente tem mais volume no, contato, no Mercado Futuros que no Spot do Bitcoin. Então, contato, uh, Mercado Futuros, você não olhar Mercado Futuros para o Bitcoin, você não está fazendo uma boa análise. Então, aqui, a gente viu um delta no Pinterest muito elevado, aqui, ó, cerca de desse topo aqui até esse fundo, cerca de quase 47% aí, tá, pessoal? Então, muita coisa. O Pinterest cair tanto assim. Obviamente, já tinha caído, caído um pouquinho menos, né? Ele caiu mais agora, ele caiu um pouco mais nesse momento. Tá, então, caiu, aqui tinha caído quase 45%, digamos assim. Então, é um sinal, um sinal de risco, tá, que mostra que os traders que estavam nessa posição aqui, que estavam aqui segurando as suas, suas posições aqui, eles foram aqui, em sua grande maioria, liquidados nesse movimento que o Bitcoin fez para os 15.500 dólares, tá? O Opinterest ainda está elevado, de qualquer forma, se a gente olhar o open Interest, essa é a questão toda, né? Porque eu estava ainda interessado em, na continuação desse movimento? Porque o open Interest ainda está bastante elevado, tá? Ele está muito elevado ainda, tá bom? Então, esse é um fator, um fator que, que eu, eu estava de olho, né? Mas sabia que tem a chance, assim, do, do Bitcoin continuar esse movimento, ainda mais com liquidez mais abaixo, né? Só que ainda, galera, o mercado começou aqui simplesmente ficar muito pessimista nessa região que a gente viu o, o, o long deixa caindo, despencando aqui com o open interest sendo uma subida também nessas zonas aqui, então o mercado botou mais liquidez acima, tá? E o Bitcoin aí tá fazendo, na minha opinião, e eu acredito que isso ainda é faz parte de um short squeeze aí, é o que eu estou acreditando, tá bom? Então o Bitcoin tem aí um espaço uh, maior para se movimentar, Tá, isso é importante vocês uh, terem ciência aqui, se assim, a puxar o gráfico o logaritmo aqui. só mostrar para vocês rapidamente. O Bitcoin tem espaço para se movimentar tá bom? E, e estar ainda dentro desse bear market. Tá? Então, não tem uma mudança ainda, não adianta comemorar que, que agora vou, vou, vamos voltar no bull market. Eu acho que não. Tá? Tem um espaço o Bitcoin se mover aqui agora. Né, e buscar testar essa, essa, essa LTB aqui, tá bom? Mas é realmente um sinal bem, bem importante, muito bom aqui, que o Bitcoin rompendo essa zona aqui dos, dos 20 mil dólares para cima, né? É realmente um sinal bom aí que, é, pelo menos aqui a gente tem uma... uma né, o pessoal que fala sempre que o Bitcoin morreu, morreu. Cara, esse Bitcoin... É, aqui é o Bitcoin sendo o Bitcoin, cara. Quando todo mundo tá acreditando que o Bitcoin está morto, que vai cair, é realmente um Bitcoin que surpreende dessa forma, né? Então... Temos espaço aqui para o Bitcoin da mover, tá bom? Uh, vamos ter que olhar com calma aqui agora, né? Porque o Bitcoin rompeu as zonas importantes aqui, tá fazendo aqui uma, uma linha aqui, rompeu essa linha também. Tá? Tinha um canalzinho que estava acompanhando, que o Bitcoin acabou rompendo, tá? E, então, cara, essa análise aqui é bem superficial, porque eu basicamente estou começando meu dia aqui agora, né? Tô descansando, é sábado aí, mas começando a dar uma olhada aqui. Para poder entender tentar me tentar, tentar ver se eu consigo postar alguma coisa. Mas o que me salvou de fato foi esse, esse stop, tá galera? E isso é importante que você entenda como trader é, a importância do stop. Se eu não tivesse esse stop aqui, eu teria sido provavelmente liquidado, tá? É, então, quanto antes você entender que você está errado na operação e você sair da operação. Né, para buscar uma nova oportunidade melhor. Tá? Às vezes a gente tem um PNL um pouco uh, negativo, tá lá, está com 200 dólares, 200 dólares negativo, a gente fica esperando na expectativa de sair no zero a zero, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, esse 0 a zero não vem, tá bom? Então, quanto antes você identificar que você está na operação, é, você está errado na sua operação, que foi o que aconteceu aqui comigo, no caso, tá? É, quanto antes você estopar, tá? menor uh, o prejuízo você vai ter provavelmente, tá? Eu já vi acontecendo isso comigo várias vezes, inclusive em tempos gráficos menores, tá teve até um trade que eu, que eu fiz, até compartilhei também no grupo VIP, que era um trade menor, eu não me lembro qual foi a região aqui, posso tentar baixar o tempo gráfico, mas não sei se vou achar, tá? Porque realmente era um, era um trade bem... Uh, acho que foi aqui nessa região, ó. vou mostrar para vocês algo bem, bem similar que aconteceu também aqui, ó. Uh, se eu não me engano, esse trade foi aqui aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. o Bitcoin fez essa queda, ele fez essa queda aqui, né, e depois ele acabou, é, foi aqui mais ou menos, ele tem essa queda, né, e aqui ele começou a, a fazer uma, né? se enrolar aqui um pouco, e depois quando ele rompeu essas zonas que ele perdeu, ele, eles rompeu esses fundos aqui, ó, quando ele ficou acima dessas regiões aqui, esse é o momento que eu decidi sair da operação, ó, ele, ele, ele, ele passou dessa zona de 16.900, eu decidi sair a operação, porque, cara, olha só o movimento que ele fez também depois. Então, quanto antes você, te, você sai da operação, você entende que você está errado, uma coisa é o preço fazer isso aqui, ó. Tá, o preço tá aqui, pum, né? E ele fez uma zona aqui, ele formou um range aqui nessa região, ó, vou desenhar de novo aqui para explicar para você. Eu quero que você entenda isso, porque é, é fundamental é, em trade, tá? Eu acho que é uma coisa bem básica aí, que eu não falo muito no meu canal aqui, mas você tem que entender isso aqui por uma vez por todas. Então, formou um rangezinho aqui, ó, tá? Nessa região o mercado está definindo, né? É, para onde vai? Né? Para onde a gente vai? Quem que a gente vai ferrar, né? Quem que a gente vai ferrar? Vamos ferrar aqui os longs, vamos ferrar os shorts. O mercado decidiu, então vamos ferrar os os longs, né? Daí o mercado vem para cá. Só acontece se ele já estopou quem estava aqui nessa zona, estopou aqui, é, pegou a liquidez da galera que estava nessa zona, ele vai depois vai definir, pô. É, Caso essa galera não tenha sido estopada, ainda liquidada, ele vai fazer mais um movimento de baixa. Caso não, né? caso isso não tenha acontecido ainda, o, o preço volta dessas zonas aqui. né? E quando ele, quando, ele, quando ele chega aqui, isso aqui não vira uma resistência. né? Uh, quando essa zona aqui não vira uma resistência, isso aqui não é uma resistência mais para o preço. Ó. A gente consegue romper aqui para cima, ficar um pouquinho acima nessas zonas aqui. E isso é perigo. né? Por isso você tem que ter um stop nessas zonas aqui acima. E foi exatamente o que eu fiz nesse trade aqui. E também na mesma coisa esse trade olhando aqui o gráfico em tempos maiores. tá? Então, o que funciona para tempos menores, funciona para tempos maiores também. Então, cara, para mim eu vi que na região dos 8.700 eu estava errado nesse trade. Estou, sou estopado e... E ótimo, tá? Ótimo que foi estopado. Eu estou feliz agora de ter sido estopado nesse trade, tá? Esse que é importante, tá bom? Então, regra aí a básica de trading. Se você vê que você está errado, stop essa operação o quanto antes, tá bom? Esse aqui é, é, o, é o recado que eu tenho para vocês aí nesse, nesse, nesse vídeo, nessa análise aqui de hoje. para que você não, não sofra aí, né? Acaba sofrendo ainda mais. Muita gente acaba... É, aumentando seu stop, botando mais margem na operação, querendo tentar sair no um 0 a zero e geralmente esse zero a 0 não vem, tá, galera? É o que eu vi e eu já aprendi muito isso aqui, ó, na dor mesmo, tá? Na dor mesmo. Então, pra mim, o que aconteceu aqui em tempos gráficos maiores foi o um exemplo que aconteceu naquele trade que eu fiz também ali, tá? Então, é, tudo que funciona em tempos gráficos menores funciona também em tempos gráficos maiores, tá, galera? É... Então, pessoal, agora aqui a gente vai ter que rever o Bitcoin, ver o que, ver que a gente pode fazer, tá? Eu estou esperando um pouco mais aqui uh, a SP500. Uh, provavelmente, nesse final de semana, eu não vou fazer nenhum trade aí não com Bitcoin, tá? Mas eu estou ainda com a uh, baixista, tá? Em relação a, a SP500. O Bitcoin a gente vai ter que ver, mas eu acredito que sim, vai seguir a, a correlação aqui. Me tá parecendo que isso aqui realmente é, um, é um, short, um short squeeze bem pesado, tá? Realmente, a gente vê aqui ó no TRD, a gente pode ver que cerca de... 290 milhões de dólares em liquidações aqui uh, na Binance, tá? É, e também aqui cerca de quase 3.4 bilhões de dólares de compra-mercado. Isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? É bastante coisa. É quase que a gente teve aqui ó, nessa queda, né? Então, Bitcoin liquidou para baixo, liquidou para cima aqui agora, nesse momento. Tá? Está me parecendo muito com o movimento aqui de short squeeze né? pesado, Tá? E para a gente reverter aqui no semanal, a gente tem que formar candles acima dessas zonas aqui dos 21 mil e 500 dólares, na minha opinião, tá? Deixa eu até olhar aqui o semanal como é que tá, Pera aí. É, esse candle, a gente tem que formar, aqui, ó, fechar candles aqui do semanal acima dessa região aqui dos 20, 21 mil dólares, digamos assim, tá, pessoal? Deixa eu ver esse candle aqui como é que foi. A abertura dele foi nos 20.900 tá? Então 20.900 se formar, 20.900 candles acima, aqui a gente está revertendo aqui o, o nessa né, essa estrutura de baixa no semanal, estaremos assumindo uma tendência aqui, né? Possivelmente a tendência de alta aqui no semanal, tá bom? Já estamos nesse de alta aqui nos tempos gráficos diário para baixo, né? Agora tem que ver aqui no semanal, tá bom? Isso é importante. E pegando esse último topo aqui que, que o Bitcoin fez, ó, estamos na região próxima aqui também de 618, né? Também, né? Então é importante olhar. Ele foi buscar a região D68, aqui essa região dos 21.500 dólares. Tá bom? Então, esse é um outro, um outro ponto importante. E, caras, também tinha uma divergência aqui no, no uh, RSI, né? Isso é importante a gente ter, ter, essa, ter essa noção. É, apesar de eu não ter conseguido pegar esse movimento no futuro, pessoal, eu fiz boas acumulações também em Bitcoin, compras de Bitcoin aí é, nessas regiões, tá? Inclusive, a minha compra grande aí que eu fiz, uh, uma compra grande que eu fiz lá na FTX, que foi o dinheiro preso. Foi nessa região aqui dos 15.500 dólares. Até saiu notícias aí que parece que a FTX está consegui, conseguindo recuperar parte do dinheiro. Então, se eu receber esses bitcoins aqui, eu vou estar, vou estar muito feliz. Tá? Então, caras, agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho que até o dia 30 aí as coisas vão ficar complicadas. Né? Vamos ver como é como esse pequeno vai se comportar. Um, não estou... Um, muda bastante a estratégia, vou ter que rever aqui com calma e passar para vocês aí nos próximos dias, tá? Mas, por enquanto, aqui, eu estou fora aqui do mercado, né? realmente uh, complicado. Eu tinha uma divergência também no RSI que poderia formar, que acabou não formando, né? A gente tinha aqui o RSI, ó, no semanal fazendo topos... Um, topos ascendentes aqui. Enquanto... Enquanto aqui, ó, enquanto o, R... o semanal se ele fechar aqui abaixo dos 20.900, a gente pode fazer aqui topos descendentes no semanal, tá no fechamento semanal. Isso é uma divergência bearish escondida aqui no semanal, tá bom? Então vamos ver como vai ser aqui o fechamento hoje, uh, fechamento domingo, né, uh, desse candle, que pode sim de forma essa divergência bearish aqui no semanal para o Bitcoin, tá bom? Então, para mim, pessoal, ainda estou baixista, tem liquidez abaixo dessa região lá dos, dos, dos 13.500 dólares, tá? É, eu sei que a gente vai tá estar tá rindo de mim falar isso aqui agora, que o Bitcoin pode buscar os 14, 13 mil dólares, mas, cara, a gente está ainda no bear market e não dá para dizer que, de fato, esse aqui foi o fundo para o Bitcoin, tá? Então, tome cuidado aí, Uh, em assumir isso aqui, começar a cantar a vitória, querer só buscar a operação de long aí, depende muito do tempo gráfico que você está mas eu, eu acredito que sim, a gente tem espaço para mais baixo aí no mercado tá bom pessoal? Vamos aguardar como vai ser então aí a, a abertura da SP500, como, como é que vai se comportar para a gente poder se posicionar melhor aí, tá bom? Para mim isso aqui foi de fato um short squeeze uh, se você estava em long aí, não saiu dessa posição, eu acho que esse é o momento aí tá, avaliar avaliado sair, tá? Eu acho que uh, eu não estou, não, não estou acreditando que isso aqui é uma reversão para a gente continuar aí, um, né, um, voltar num, num cenário de bull market, não nesse momento, tá bom? Caras, então eu tinha, eu tinha inclusive, para os membros, eu coloquei ontem que a região dos 20.300 20 dólares seria uma região uh, que o Bitcoin poderia buscar. Tinha o um alvo daquele fundo duplo, tinha liquidez também nessas zonas aqui, ó, dos 20.200 dólares. Não imaginava que o Bitcoin pegando essa região aqui dos 21.500, 21 tá? Então, realmente, que para mim... Era o, o, o alvo que o Bitcoin pegaria aqui é essa região dos 20.200, 20.300, tá bom? Uh, mas não estava, não estava imaginando o Bitcoin pegar essa região dos 21.500 dólares. Comente aí abaixo se você pegou esse trade, se você fez um long, uh, deu certo essa operação aí, o que, que, você, o que você fez nesse momento aí, se você topou essa operação, você estava você no short, você pegou o um long esse movimento até agora, você está fechando essa operação, cara, comente aí abaixo o que você está fazendo, por favor aí. Tá? Lembrando que na próxima semana vai ter sorteio também da Primes aí, 200 dólares em, em margem, para quem estiver comentando aqui nos vídeos, então, uh, deixe seu like, comente abaixo, ajude as pessoas, passe a sua visão do mercado, que é muito importante, não só assista o vídeo sem comentar, porque eu quero ver o feedback de vocês, tá? O que vocês estão fazendo no mercado, participe também aí do Telegram, se torne VIP, tem o, o, o canal VIP ali, estou uh, bem ativo no, no grupo VIP ali, inclusive, eu quero fazer uma, uma call com o pessoal Uh, hoje, se é possível, para poder entender o que está, né? Poder entender eles aí, que, que, quais são as dificuldades, o que está acontecendo, né? E tentar ajudar o máximo possível, tá, galera? O uh, que mais tem para vocês aqui, pessoal? Eu acho que é isso, tá? A gente vai ter que esperar que realmente de fato, ver o que, que ia acontecer. No Ethereum, também um stop, também. Ethereum, tá? O Ethereum subiu aqui bastante. Vou o gráfico do Ethereum. Subiu bastante essa zona aqui de 68. Eu acabei tomando um stop nessa operação de short no Ethereum e algumas altcoins também, também stop, tá? Eu estava shortando algumas altcoins aí. É, e tomei stop nelas, tá bom? Então, cara, você faz parte do mercado, agora vamos acompanhar, eu vou atualizar vocês aí, talvez talvez na segunda-feira, uma análise um pouco mais completa, porque eu estou recente começando meu dia, é sábado aqui, e por enquanto não tem nenhuma novidade, mas trarei a medida possível, então participe das comunidades ali, e a gente vai se atualizando em breve, tá bom? Então um abraço e a gente se vê assim que possível. Até mais.